Bom, tropa, já podemos dizer que começaram os escândalos no desgoverno do Dilma. Ministra do Turismo, aquela envolvida em casos de milicianos, que não foi o um escândalo em si, certo? Aqui é muito mais sério. Seria um gasto de um milhão de reais do fundão em gráficas fantasma. Acharam o quê? Que a mídia podre não precisava de cliques? Que eles iam deixar passar o governo do Lula? Não. Agora eles precisam de um novo alvo. E foram, investigaram. É o seguinte, está muito claro que não importa o que o ministro fez ou deixou de fazer. Ou fará no futuro. A única coisa que importa para a mídia podre é de quem esse ministro é. Se essa ministra fosse do Jair Messias Bolsonaro, estaríamos vendo reportagens no Fantástico sem parar, ao invés das imagens exclusivas dos caras que não parecem bolsonaristas, mas usam camisa do Bolsonaro. Certo, nós teríamos ali... 24 horas de especiais mostrando tudo, aonde ela trabalhou, quem são os milicianos envolvidos. Iam colocar um gráfico enorme assim, diversas imagens, ligar os pontos e falar que são envolvidos com tal pessoa, o 14 primo do Bolsonaro, e assim nós teríamos a destruição completa dela. Já teria sido demitida. No governo do Bolsonaro, alguns ministros caíram por muito menos, por denúncias, por, ah, esse cara que dava em cima de mim, dizia a, posso falar isso na internet? Não vou falar, tá bom? Mas dizia a mulher lá, é isso que nós estamos vendo. Então, qual que é a diferença aqui? Que é uma ministra do, Bolso... do, do Lule, né, do Dilma. Em sua última campanha para a Câmara dos Deputados, a ministra do Turismo de Lula, Daniela do Vaguinho, do União Brasil do Rio de Janeiro, gastou 1,09 milhão em gráficas. Que não existem. Ah, mas que curioso, não é mesmo? Essa daqui é a prática mais antiga que tem nessa política. É por isso que o fundão tem que acabar. Mas como que ele vai acabar? Se ele aumentou até com o governo Bolsonaro, com a aprovação no Congresso, agora os caras vão fazer fundão de 10 bilhões, 20 bilhões, 100 bilhões. Quanto mais bilhões colocar na conta, um fundão de um trilhão. Porque isso daqui é apenas, não é nem a ponta do iceberg. É, não, não é nem a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg. É o caso mais comum que tem nessa política. É por isso que não usamos nada do fundão. Também não fomos eleitos, certo? Mas <risos> é isso, 4.500 votos, tá? não foi pouco não, certo? Mas continue. Em seus endereços fiscais. As empresas pertencem a um ex-assessor de Belfort Roxo, onde o marido de Daniela, Vaguinho, é prefeito. Ah, mas que maravilha, não é mesmo? Como que essa política toda funciona? É a gangue dos sociopatas, psicopatas e narcisistas, cara. Essa é a realidade. Nesses partidos você não vai ter pessoas normais. Pelo menos não as que chegam no topo desses partidos. É uma máfia partidária é isso que a gente tem denunciado tanto aqui no Brasil. Como as pessoas não votam por ideologia, como não são ou conservadoras, ou libertárias, ou comunistas, a maioria vai votar porque o Lula prometeu picanha. Então, nós temos trinta e tantos partidos no nosso país. Horas, como é que faz? Como é que a gente pode aceitar uma palhaçada dessa? Por quê? É assim, é que nem um negócio. O, um partido no Brasil funciona exatamente como um negócio. Só que ao invés de você uh, ter que gerar riquezas e gerar emprego para as pessoas, não, a única coisa que você precisa é garantir uns deputados poderosos e uns famosos no seu partido. É daí que vem o tiririca. É daí que vem tanta essa gente aí que nunca fez nada e que nunca nem esquece, entende de política. Mas está lá, porque eles precisam de pessoas famosas para ter mais fundo partidário, para fazer mais lavagem de dinheiro. E qualquer uma dessas pessoas são todos unidos. É o fulano que é marido, que é assessor do primo, do, da marido, da, da tia. É sempre assim nessa política brasileira. Isso é um nojo. Só que vejam, não é exclusivo. Agora está no governo do Lula. Por que isso aqui não é um escândalo de primeira página? Até quando vão ficar reciclando? Ai, os vândalos teololistas, os vândalos telolistas... Continuem reciclando, colocando no micro-ondas o quanto vocês quiserem. Todo dia o Alexandre Moraes dá uma censuradazinha, um bloqueiozinho ali, uma prisãozinha ali pra tentar reaquecer esse assunto. Mas isso daqui, se fosse o Bolsonaro, estaria na capa da Globo, na capa da UOL, na capa da CNN, na capa de tudo. Porque é um merda de um escândalo, de uma ministra. O que, que o Lula vai fazer? Eu não sabia. Eu não sabia nem o nome dela. É assim como os ministros do Lula, uma lá que fica simplesmente de fantoche. Ela chega assim: ó, essa aqui é a ministra. E ela nem fala. Ela vai lá pro fundo e deixa um homem falando no lugar dela. Assim é. são ministros que no Lula não sabe o nome, estão lá ali pra preencher cota. Ridículo, mano. Olha o nível que a gente decaiu. Onde existia ministros como a Damares cuidando da, realmente das crianças do nosso país. Não importa o que falam dela, não importa é o que ela fez por essas crianças. Aí nós tínhamos ali. Wow, olha como, por exemplo, o nosso Paulo Guedes, cara. Tínhamos o Paulo Guedes, ministro, agora a gente tem o Haddad. Olha o nível que caiu. A gente tinha ali o Torcísio, agora a gente tem um ministro... Que é, um envolvido com milicianos, de escândalo de corrupção, a outra não quer falar uma palavra com o ministro porque não entende nada do que está fazendo. Tá lá para completar a cota para ficar bonita na foto, para falar: olha, a gente tem ministros mulheres pretas. Olha que maravilhoso! Parabéns para vocês, hein? Legal, tá? É a gente é otário, beleza. Agora vejam aqui: foram 561 mil reais em recursos do fundo eleitoral gastos na Rubra Editora Gráfica LTDA, e 530 mil na Printing Media LTDA. O dono de ambas é Felipe de Souza Pegado, que foi assessor no setor de contratos e convênios da Secretaria Municipal de Educação de Belfort Roxo, em 2021, segundo o Diário Oficial do Município. Vejam, a mídia podre não acaba com a corrupção no Brasil porque eles são coniventes que a partir do momento que a água bate no bumbumzinho dele, tudo isso aparece. Vocês acham que é exclusivo? Que corrupção só existe em Belfort Roxo? No Brasil tem 5.500 municípios, em cada um deles a corrupção, porque em cada um deles a socialismo, a coletivismo, a coleta compulsória de impostos do cidadão. Simplesmente vai lá e volta achando que vai ter picanha de graça. velho. É um desespero isso. Certo? É uma tragédia atrás da outra. Mas isso aqui é a coisa mais comum que tem, porque a gente fala, ah, não, legal, gostou, um milhãozinho na campanha. A pergunta é que quantos votos ela teve? Né? Não fala aqui, mas né? após que não foi 4.500, tá? Esquece. Ah, meu Deus do céu. O endereço da Rubra Editora, registrado na Receita Federal, é um escritório de co-working em um prédio comercial em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A coluna esteve no local e foi informada que o endereço serve apenas para receber correspondências e que a empresa nunca teve escritório físico no lugar. Ministra do Dilmo, faz o hélice, otário. É assim que você tem que falar para as pessoas. E aí, já viu a, a, a ministra do Dilmo? Já manda esse vídeo, manda esse vídeo para todos os esquerdistas. Se esse vídeo não tiver mil dislikes, é porque esse não mandaram para mil esquerdistas, tá? Já a printing Miriam LTDA tem como endereço fiscal um galpão em São João de Mereti, cidade vizinha a Belfort Roxo, na Baixada Fluminense. A coluna, vejam, a coluna, a coluna de não sei o que, faz o trabalho de que policiais federais fazem, mas não. É. Vejam essa tia do sap terrorista, vamos focar nela, gente. Olha só ela, olha ela. Olha ali o cara aqui, que não parece nenhum bolsonarista que você tenha visto até hoje, quebrando as coisas e olhando para câmeras, sabendo tudo onde está todos os lugares. A gente é um imbecil, né? Eles pensam que a gente é otário. Ai, a coluna também foi até o local e descobriu que no endereço funciona o um frigorífico de carnes. Ah, e, nossa, quando eu falo de frigorífico de carne, a gente tá falando de outro tipo de máfia aí, tá? Meu é, é, é, é, é, é, é, é o seu de máfia, aí, Tá bom? Hum, mas que é isso? Tem um dedo no meu hot dog? Vizinhos do frigorífico relataram nunca terem visto uma gráfica funcionando ali ou nas proximidades. Além de ser fornecedora da campanha de Daniele, Daniela, a rubra editora e gráfica LTDA também, teoricamente, prestava serviço para a prefeitura de Belo Roxo em 2017. Quando Daniela era secretária de assistência social e cidadania do, munic do município. Então, se assim, a família está envolvida ali no esquema, ó. Ó, no esqueminha ali, ó, de um carguinho ali, um carguinho aqui. O Ministério Público do Rio de Janeiro tentou barrar a contratação da empresa pela prefeitura. O MP questionou o uso de 2,1 milhões do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, em matéria de comunicação visual impresso pela gráfica, ai mano, os caras roubando de criança velho, de educação básica mano, eu não sabia, eu não sabia, eu, eu, eu, eu, eu, que, qualquer mulher ali, a minha ministra, é só a ministra mano, é só ministra, ai, ai, em segunda instância, porém o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, considerou que não houve desvio e finalidade e arquivou o processo, Sim, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, <risos> que recebeu provavelmente uma bela parcela, né? Se eu falar isso é fake news. De 2017 até hoje, a Prefeitura de Belfort Roxo já autorizou o pagamento de 6,3 milhões para a rubra editora e gráfica, segundo o portal de transparência do município. Milhões e milhões e milhões acostumados a lavarem dinheiro. Essa é a turma dos ministros do Lula, certo? Aqui não. Aqui é pura livre iniciativa. E se você quiser apoiar o canal, o faça através do nosso carnê da quinta rifa do Enzo, tá? Dá pra fazer por Pix, ruma aí aos 400 comprados. Também ruma os 300 mil seguidores aí. Vamos bater esse ano, se Deus quiser. E até a próxima. Tchau, tchau.